Fala galera, vocês estão me vendo recentemente Sempre, sempre, sempre com essas luvinhas Aí super condutor, o kitzinho Insano aí junto com a minha faca, cara um Beach Blue Jam, mas hoje eu decidi E acho que tá na hora de ter uma segunda luva Aí pro meu inventário, e aí eu tive uma ideia Que é o seguinte, aqui no Keydrop a gente tem uma Caixinha que ela só dropa luvas Mano, é 100% de chance de cair Luvas, eu tive a ideia de abrir essas caixas Porque na última vez que eu vi no Keydrop eu abri várias Vezes a caixa que só dropa facas E acabei fazendo ali um esquema muito Louco, peguei uma faca muito boa que é uma Carambit Lore. E hoje eu quero ver, então, qual que é a luva mais top que a gente consegue pegar. Essa daqui é a caixa um pouquinho cara, custa 127 dólares, mas você tem a chance de dropar todas essas luvas aqui, mano. E as três luvas mais caras que a gente pode pegar aqui seria ou a Super Conductor ou a Emerald Web com float baixo, ou a King Snake, tá? Então vamos ver. Cara, eu já estaria muito feliz também pegando uma Vice, principalmente se ela tiver um float bom. Eu acho que essa daqui é uma well Warner Field Desert sei lá. Qualquer luva aqui que me agrade, eu acho que eu já ficaria muito feliz. Mano, conheço é um kimono também. É uma luva que eu acho muito bonita. Vamos que vamos. Eu vou abrir aqui 15 vezes essa caixinha de luvas. Começando agora. Bora, essa é a primeira. Torce pra vir alguma coisa boa logo no começo, que daí eu já fico safe. Vou é o seguinte, mano. Tem muitas luvas que eles adicionaram aqui nessa caixa. E algumas não custam nem o valor da caixa. Que é uma caixa aí de 120 doll, mano. Então já aconteceu um prejuízo aí na primeira luva que a gente dropou. E olha a Vice já do lado me deixando com vontade, cara. Vamos lá, cinco primeiras caixas, nunca acontece nada É bem normal Essa daqui já é a caixa de número 4 O negócio passa rápido, né, velho? Passa voando Opa! Nossa, mais um pouquinho via vinha anfíbios, mano Nossa, anfíbios ia ser uma nota Uma luva de 700 dólares eu falei que a 5 primeira não vem nada, né, mano? Mas tudo bem. A partir de agora, eu espero ter sorte. Caixinha número 6. Mano, é só uma luva insana ser dropada. Que é um profit absurdo, cara. Porque as luvas insanas, das caixas são insanas. Vamos lá. Caixinha número 7, velho. Vou tentar manter as contas aqui. Por enquanto, só prejuízo. Nossa. Se vier King Snake, é 2 mil dólares. Tudo que eu precisava era uma luva insana, mano. Vamos? Vamos, caixinha. Reage. Superconductor. Nossa, parou perto. Ai, caraca, velho. Caraca, mano. Tô tenso, velho. Tô tenso. Hum. Caraca, será que eu vou me dar mal, velho? Não é possível, cara. Não é possível, mano. Só tá caindo luva ruim. Eu já abri 10 caixas e não veio nenhuma luva boa, mano. Eu não tô acreditando, velho. Será que essa daqui... Ah, mano, não vai custar muita coisa, porque tá toda desgastada, velho. Caraca, mano. Caraca. Essa daqui, será que vale alguma coisa? 170 dólares. É, se não cair algo muito bom nas próximas caixas, no geral vai ser meio que um prejuízo. Putz, se tivesse parado na ômega, cara. Caramba, não gostei dessa caixa. E agora, velho? E agora, velho? Será que eu tô Todas essas luvas no upgrade Pra uma luva sensacional, mano Nossa, podia me salvar agora Se viesse a Emerald Web Não a Crimson Web Bom, galera, eu tenho 15 15 luvas, que estão totalizando 1300 dólares. E tipo assim, o que daria pra gente fazer é tentar um upgrade mais safe, digamos assim, tipo um upgrade de 70% pra pegar essa Vice. Ou então a gente pode mandar um upgrade mais arriscado de 62%, que seria pra pegar King Snake, a luva mais top que podia cair na caixa, né, mano? Eu tô confiável, eu acho que esse upgrade dá certo. E a gente gastou mais ou menos 1800 dólares pra abrir essas 15 luvas, né? Foi 120 dólares por caixa. Se eu não me engano Daria pra colocar até mais uns 50 dolinho aqui, mano Só pra dar um pouquinho mais de porcentagem E fazer esse upgrade mano. 65 só pra ficar lá na risca, velho Bora, mano, bora Tá muito bom esse upgrade Tá muito bom mesmo, velho Parou Parou. Parou dentro! Parou dentro! Nossa, quase que parou fora, velho. Peguei, peguei uma Kingsnake, Mas olha, sofri nesse finalzinho, hein, mano? Ó, oh, na moral, eu não vou fazer mais nada porque eu não vou sair no prejuízo hoje. Então, se eu fosse tentar arriscar alguma outra coisa ali, a chance de eu sair no prejuízo era grande. Prefiro ir embora, mesmo que seja só com 100 dólares de lucro. Pelo menos ganhamos um dinheiro. E galera, aproveitem aí o evento que tá rolando no K Drop. Pra entrar no site é só usar o link da descrição. Na hora de depositar, coloca o cupomzinho pra você ganhar aquele bônus bônus e aproveita aí que tá ganhando também os créditos do evento de bônus de acordo com o seu depósito você pode depositar com skin CS, cartão de crédito, PIX e tudo mais. Tamo junto a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Falou!